E aí Clã Sheldon aqui, hoje a gente está vindo com As Tartarugas Ninjas, a vingança de Destruidor. Eu não sei se é bem um remake do que a gente jogava no Fliperama em 1990, sei lá, 90. mas. desperta essa, esse sentimento aí de nostalgia, né? Vamos jogar um pouquinho. Português do Brasil, aí sim. Os modo história vamos continuar, não, não. ah não tem como continuar suave na nave, moderada, vamos colocar moderada Bom. tem as instruções né, mas vamos pular, porque é melhor, mais gostoso, sofre olha só, temos os quatro, quatro darugani, tem a April, o Mestre Splinter também hora em jogar com essas minha... jogar com o meu favorito, Rilangelo. Ei, o que está passando no jornal? Boa noite, Nova York. Bem-vindos ao Vendo com o Vernon, onde a visita é sempre... Cristalina, no programa de hoje temos um presente para mim como agradecimento por... Ah, o que é isso? Onde eu troco esse presente? Fala aí, Nova York, interrompemos esse programa para trazer o caos. A Estátua da Liberdade vai ganhar umas mudancinhas, vai ficar melhor, melhor, melhor do que nunca. Nossa, eu engano. Fiquem ligados no Jornal do Bibó, para não perder essa estreia. O clã do pé vai te... Como é que é? Correr para o canal 6. Não sei se está bem cara. Tá? Beleza O chefe aí deve ser o -Bop. O Destruidor, o desenho aí do, do... do clássico, né? Tem várias versões de Tartaruga Ninja, mas... Bom, são dois botões Já vai espancando os menininhos do clã do pé São robôs, se eu não me engano Todos robôs é o nome desse tipo de jogo, você vai saindo dando pancada em tudo eles ficam opacos quando você termina de bater neles quer quero dar o um super ataque Se eu não me engano, você não consegue pegar as armas dos bichos porque você já tem a sua, né? Tomei um munchaku, um Para aqui. Tô tomando quê, né? Olha como é que é. Aqueles soldados derrotados, olha que beleza. Ah, é verdade, dá pra pegar e arremessar. Habilidade nenhuma, nossa. Pô, tá bem legal, tá bem animado. Se eu não me engano, a empresa que participou de fazer esse jogo aqui. Ela. Resgatamos um cara, que legal! Ela fez também, como é que chama? Luna Knights, né? Que é muito legal também. Tá faltando, sei lá, uma pizza. tentar quebrar o cenário aqui uma pizza era exatamente o que eu precisava vai deixar um especial para o chefe né Nossa. acabei de falar que eu não ia usar mas eu acabei usando Tá carregado até o chefe. Special delivery. Tomamos. Nossa, estamos tomando. Ah, tá. O bagulho carrega conforme a gente comba. Carregou é especial. É mais legal porque no piperama você meio que usava uma porcentagem do HP. A ah, gente acertou no, no acidente. Mesmo. Nossa, que burrice. Vamos ver o bibop hein, porque por enquanto tá sossegado. Toma. Ô louco! O cara que já é o chefe, hein? Ó! Oh. Bem legal! Um javalinho de más notícias! Vai! Cadê o meu especial? Nossa! <risos> não é bom não. A coisa vai ficando complicada. Vai acelerando, né? Boa, eu gostaria muito de derrotar ele. Oh, você errei! Aí derrotamos ele no finalzinho aí do HP. Oh, legal, cara. Não. Seis minutinhos? Hum... demorado mais. E aí? E agora? Rocksteady. Olha a transmissão pirata do canal 6. É da hora. Não é bem um remake. Né? Mas é da hora. Desbloqueou um pedido. É da hora, hein, cara? O que é esse pedido? Encontre todas as manchetes clássicas. Vamos dar uma olhada. Desafios 3. E é bom. Será que a gente joga mais um? Vamos jogar mais um, não custa nada. Derrotar o clássico. Clássica equipe aí. <risos> Roubaram o pneu do, do carro da sataruga Ringa, velho. Os bichos estão levemente mais resistentes. O que é isso? Que da hora. Ah, que pena, acabou. Agora os caras com machado aqui, sacudido. Tudo bem. Pô, ah. oh, dá pra repuxiquear, que legal. Alguém aqui ó. Resgatei mais uma pessoa. Provavelmente vamos ganhar mais uma missão. Nossa, esses bichinhos são inferno! Pelo menos é de zero. Vamos clicar na Quatro quatro inimigos com uma armadilha, não é só vir matar tudo né? torcer pro pra não estar muito alto o Da hora uhum. Muito forte esses roxinhos Parece que desacerto, hein? Até que carrega rápido, né? Carregamos de novo o especial. Carrega muito rápido. Jogou um motor, filho. Dá pra cair. Eu acho que já estamos chegando no chefe. é estranho, sabe? ó oh. legal, hein? Tem várias pizzas diferentes. O oh, da hora o bicho escorregou. <risos> Escorregou na água. Pô, oh, tomamos. Tomamos de novo. O bicho é muito pesado. Já carregou de novo. Carrega muito rápido. Ó, oh, que da hora. Essa fase foi mais curtinha que a outra. Rocksteady, Ei, você não Renoceronte pronto para o Afront. Rapaz, vamos tomar, hein? Eu acho que esse não vai dar certo, não. Difícil, hein? A gente não consegue concluir o combo. Perdemos uma vida. derrotado aí, mas a gente perdeu uma vida, né? meio ruim aí, dois episódios bem legal, viu? Tá aí, esse jogo está disponível no past Xbox aí eles conseguiram escapar bom, é isso aí pessoal vamos sair do mapa Select your hero. Não, não, não. não sei se salva. Tomara que sim. É isso aí pessoal. Bem divertido. Eu recomendo aí baixar e jogar. É... Gostou desse vídeo aí? Deixa seu like, se inscreva no canal, dá no dia nossos vídeos, a gente joga jogos indie, metroidvania e numerações E na verdade esse jogo não é nenhum deles, eu acho. Não sei se é um jogo indie não. Não sei. A empresa que fez é de jogo indie, pelo menos uma delas. E fica assim. Deixa um comentário aí pra gente. Se tiver, tiver alguma dúvida, ou quiser perguntar qualquer coisa, a gente